Praticamente nós entramos para dentro dessa terra porque nós não tínhamos como tratar nossas crianças, como nos alimentar, nós não tínhamos água para tomar banho e tava faltando muito alimento. Então, praticamente a gente estava passando fome na beira da estrada. Então, nosso presidente, Pedro Marcelo, o meu pai, ele entrou junto com a Fetaengue e junto com o povo para dentro da fazenda. O povo decidiu continuar aqui, então nós, nós começamos a plantar horta. E através das hortas, através da plantação, a gente conseguiu alimentar as crianças, alimentar os idosos, alimentar cada família. Estamos aqui no acampamento Pedro Marcelo, já foi chamado de Acampamento Garrote. E aqui são 56 famílias que vivem e dependem dessa terra, já moram, estão instaladas nas casas de alvenaria. Muita criança. Há mais de cinco anos que os trabalhadores dependem aqui para sobreviver. Então é fundamental no município onde não tem emprego, num semiárido com tanta dificuldade de se produzir alimento, aqui é um acampamento que produz, que os trabalhadores têm renda e têm comida para comer. Aqui para nós é, é, um, é, um, é um sonho, é, é uma moradia, é um lugar onde nós... Trabalhamos, onde a gente chegamos há quase cinco anos atrás e não existia nada. Hoje você vê que hoje é a nossa família, é a nossa vida, né? É as coisas que nós estamos produzindo aqui dentro e levando o pessoal aí. Então é isso aqui, hoje é é nossa vida, eu falo assim. Aqui nós temos liberdade para brincar, eu vou cair, mas a gente só fica preto. Nós só brilhamos, nós vamos rir. Tem que ser pequeno, mas é lutadores eles olham atrás também dos objetivos deles, dos estudos, que eles têm que estudar, né? Para poder ser um cidadão de bem, não ser, não ser cidadão assim, no dia da corrupção, né? Ser um cidadão de bem. Morar aqui é muito bom, né? Que tira nossos filhos da, da rua, dos maus caminhos, né? E é um lugar que a gente pode ter paz, sossego. Ser uma mulher da terra é, assim, significa muito importante para mim, principalmente na parte de, de estar lidando em uma, um acampamento e dar com todo um povo. Assim, eu me sinto uma mulher privilegiada para ser uma sem terra. Sem terra é muito bom demais. Aqui é, nós tira o sustento daqui de dentro, eu pego a verdura daqui e levo para Bocaiúva para vender. Nós fazemos parte da, do grupo lá que sustenta os povos de Bocaiuva, né? que na verdura nossa vai tudo direto para lá, para a feirinha. Todas, todos sabem. E é daqui mesmo que a gente vive, então a gente já, já criou uma, uma raiz aqui já, né? A sobrevivência é melhor, né? Que para a gente na roça do que na é cidade. despejo, que nós temos mais 60 crianças aqui dentro. Como que vamos fazer? vão levar essas crianças lá para a cidade, para viver no mundo da criminalidade, das drogas, da prostituição? O que é que vão se fazer? Vão colocar homens, trabalhadores, trabalhadores na rua lá? Vão dar moradia pra gente? Vão dar alimentação? Vão dar trabalho? Então eu quero saber isso, eu quero, eu queria uma resposta das autoridades, entendeu? O que é que vão se fazer? ou Vão se, vão se encher caminhão e igual se oferecer aqui para pegar nós na rua. Ah, eu nem... Não dá nem para imaginar, porque eu não tenho para onde ir. Pra onde é que eu vou com dois meninos pequenos? Hum, a gente nem consegue imaginar não, porque é, eu morava de aluguel, não tenho condição de voltar, O é, meu negócio é na roça. E aqui eu, eu trabalho, nós plantamos, nós colhamos, nós tratamos dos meninos. E o meu menino estuda aqui na roça e não, tem, eu não sei nem para onde que eu vou. Na crise que o país está passando, é fundamental que se faça justiça aqui dessa terra que estava abandonada, que era uma fazenda, um latifúndio abandonado, improdutivo, e agora é uma, um acampamento que produz alimento, que as famílias vivam aqui, que se faça justiça que essa família continue aqui. Estava a terra abandonada aí, a gente que pegou e está cuidando né, e cultivando. Aqui tem é tudo bruto, não tinha nada aqui não. Só lixo, mais nada, não tinha nada não. Não tinha nada, tá tudo acabado aqui, nós fez tudo. Tudo tá vendo, é nosso que plantou e nós que fez. A vida aqui é muito sofrida, é muita luta, é muita perseguição. Mas a gente tá aí na luta e não vai desistir nunca.